Eu já vi muitas coisas que se faz lá fora, que estão a recriar cá dentro, e é na boa. Mas um gajo cá dentro, um gajo de Faf, se quiser imitar, um... se pegar numa ideia de um gajo de Lisboa é copiar, mas se um gajo de Lisboa pegar numa ideia de um gajo de... da Irlanda, já pode. E ela é estimava, obviamente, que não tenha, não tenha dado créditos à cultura de origem, porque isso é que dá uma homenagem cultural. Mas isto é muito mais grave que uma apropriação cultural, que muitas vezes até é jucosa-humorística. O caso do colonialismo, então, nem se fala. Mas imagina, imagina comprar alguma... Uma camisa com um padrão que estás a ver, que é bue, de Senegal. Sim. Sim. Mano, isso, era, isso é a preparação cultural. Porra, então, pode, tu, se tu estás num um tema, de, de algo que não seja para criticar no que, no que é considerado do lado errado da história da cultura, ou, do outro lado, para elogiar, tens um problema. Uma semana que passou, depois desta história incrível do, do Francisco, pá. Isto, isto, isto não, há, não há vídeo. Se não, não tem vídeo disso, porque nós criássemos não. agora um Patreon né um, Git metíamos lá tipo exclusivos só para vocês. Não, olha, sabes o que era lindo? Eu estive a ver o arquivo esta semana, uh, vídeos da nossa primeira viagem a Amsterdão. Da nossa? Sim sim, é sim, sim. <risos> então <Que risos> tínhamos aquela GoPro é. que estava em modo acelerado. Foi giro, foi giro. Tem uns frames, isso. Tem, eu tenho os vídeos todos disso. Tem, temos temos vlogs que... lá. Você não é? O que é que é conteúdo? Né? Imagina, a gente pode fazer conteúdo se quisermos criar um Patreon de cenas extras de podcast que é interessante que muita gente faz isso ou então podemos fazer cenas extras da nossa vida. O que é que muita gente no Patreon faz Francisco? Cria tipo um... cria conteúdo, uma... imagina uma hora de podcast e dá tipo 20 minutos extras. Sim. Podíamos fazer isso também, quando criarmos. Mas também podemos fazer um extra da nossa vida, estás a ver? Meter ali merdas que nós fazemos. Tipo, ir para a noite para relatar uma ser noite. tipo Instagram. Mas, yeah, sou... tipo uma cena privada, estás a ver? Um Instagram, tipo... Não é um Instagram, mas uma cena privada. Meter ali conteúdo, tipo... Exclusivo a... para as 14 pessoas que vão e tu achas E tu achas isso fixe? pai não acho isso é uma ideia que as pessoas poderão dizer se é fixo, Pá, não Não, não, não, para ti, em termos pessoais Sim, mas eu vou só mostrar aquilo que, que quero, quero mostrar, não é? imagina E eu, claro. eu, eu mostrar uma noite maluca nos maus hábitos uh, Em que me derreti em vodka limão uhum. Tipo, não estou a mostrar nada especial na minha vida Certo E um, muito também daquilo que eu faço vem de bebedeiras as pessoas que olham, olha realmente é verdade isto olha falou disto agora olha há três meses atrás falou disto aconteceu estás a ver? as pessoas é, a okay, identificar okay. os teus posts nas tuas histórias do Eu não sei é, é tipo é só é só ser uma cena mais ah, é, mais pessoal sim, estás a ver? tudo é contido então coisas cotidianas mas relacionáveis são mais é por isso é que também se tu fores a ver tipo os, os blogs os vlogs os vlogs os vlogs é mesmo é nós fizemos Aquilo não era para divulgar, mas nós fizemos verdadeiros vlogs Fizemos uma reportagem dessa viagem é. Ah, é isso, é isso Pá, okay. olha Senti-me uh, youtuber aí Para não darmos sempre uma gopro atrás, não é? Uhum. Yeah. Feitos estúpidos Mas nem dá para fazeres braço com aquilo Pois não, pois não Olha, bem então, só, mais uma semana que passou A conversa estava tá muito, muito mais interessante A nos termos ligado à câmara Estamos a sentir pressão. só Ah, eu não sou eu não sou estou, eu estou tranquilo Estou muito tranquilo, mas olha, passou-se uma cena esta, esta semana foi, esta semana foi anti ontem. Não sei se estás a par da. Olha, por acaso agora esqueci-me do nome. Podes ver aí a Aned, se faz favor. A, a estilista que, que roubou a. Tory. Tory Brunch. É assim que se chama? Br não é Brunch? <risos> <risos> <risos> não é Brunch? <risos> Tory Burch, é isso. <risos> oh, bravo, não sei. Ei, não, não, não, não, Mas é que tipo, qual a diferença entre é ser não, Brunch não, ou não não Brunch? Não, Eu não, não faço problema. não, não estou a é, rir disso. Estou a rir do conceito Tory Brunch porque Tory é o Partido Conservador Britânico. Tipo Aí, um brunch à Tory já estás já, já, bem, já mesmo boa bueno, outra gostei gostei de não mas pá, eu não faço ideia quem é pessoa eu não acompanho o mundo da moda estou mais a cagar <risos> yeah, yeah, yeah, para as sim, coisas estão a passar quem é. um, mas assim achei achei uma cena super super interessante que é que são duas coisas primeira a primeira nós há uns tempos, nós já há algum tempo para cá que Portugal Portugal não está na vanguarda do cancelamento da cultura Certo, não certo. Estamos. mas já somos um... um. Estamos na segunda divisão, não um Já estamos a começar a entrar na cena do cancelamento. Aconteceu com o Faro. É uma réplica, tens um terremoto e depois dá mais réplica. Sim, o que aconteceu com o Faro, não é? Tentámos cancelar um gajo que passou a passagem Fez de ano. uma festa de ano novo. Com 12 pessoas. Ah. Filho da puta, não é? Cabrão, isto e aquilo. Passou o Faro. O que é que veio depois do Faro? O Faro não foi assim tão. Não foi bem canse... foi ah, cancelado. Foi cancelado. Foi. Ah, o gajo foi o gajo de sentido. Não, mas ah, é, foi, foi, foi, um, foi mais um problema de relações públicas. O cancelamento normalmente tem uma vertente moral muito. Mais, mas não importa. Não mas é mais depois o tipo. que é que veio sim. depois do Faro assim, mais relevante? Criptomoedas. Veio o ah, Indo e os amigos E agora, no, na última semana, que também para o gajo, já, ninguém quer saber dele, mas se soubessem se calhar cancelavam, era o tio Careca, o Graciano. certo Ou seja, já existe uma espécie de microcultura do cancelamento em Portugal. E isso é interessante porque porque tu reparas que o pessoal já vai aos treinos. Isto já não é uma coisa, não é? Que aconteceu de um dia para o outro. Okay. Ou seja, aparece isto da gaja que vai roubar os... Opa, para mim aquilo é, opa, aquilo é copycat, estás a ver? A gaja copiou, tem lá até a zona de Portugal, certo, de Portugal certo, não é? Certo, certo. Um, que copia uma, uma cena cultural portuguesa, uhum. é exposta, os Tuguinhas todos juntaram-se e parecia que estava a haver uma repetição daquilo que fizeram ao Faro Daquilo que fizeram também ao WINDOW, etc, etc, estás a ver? E eu nunca na minha vida pensei ver tantas pessoas a dizer Do you, do you even know do de Vorzimbaca? <risos> Eram, há centenas de comentários a dizer isso Mas isso foi coordenado? Não, não, não foi coordenado Quer dizer, ah. o, o Chico Tina coordenou um ataque <risos> no general, no general, <risos> O general, o general, uh, coordenou um ataque Uh, foi muito eu bem. Não sei, eu só que o ataque à Comissão Europeia. Não, mas forte. também foi forte. Mas este ataque uh, este mais veio, impacto, veio civis, também. que ele até recortou civis. O <risos> foi, ah, okay. foi toda uma. Mas o Chico, mas pronto, Viste isto é Isto do Chico da Tina é. Sim, é okay, uma javardice, okay. mas que também. Okay. Rec... Mas o, estás a falar do cancelamento efetivo do, ah, do, do, not, sim, mas Só algo que se dinamizou e organizou sim, Mas nota-se muito bem que já há um treino por trás sim. Porque é, é repetição Mas repara isto é muito mais abrangente em termos ideológico-políticos Do que a cultura do cancelamento normal, não é? Já vou lá Ah, <risos> já já, é, já vou lá um E outra coisa que me irrita, para caralho Não me irrita, pá, isto irritar não Eu estou, eu estou zero irritado mas uma coisa que, que eu acho fascinante, acho mesmo interessante, e agora queria que tu também depois desenvolveses, que tu acredito que fazes melhor do que eu, que é... Há uns tempos atrás, tipo, há uns tempos, meio ano atrás, uh, houve uma deputada no Parlamento que sugeriu que uh, Portugal né, revisse algumas coisas que tirou da África, tirou de, da América, e muita gente ficou tipo ai não, não podes fazer certo. isso. Uma estilista rouba uma cena cultural portuguesa. É propriamente cultural. Não podes fazer isso. Estamos a falar de uma peça de roupa, não é? Uhum. Estamos a falar de coisa histórica, de guerra, etc, etc. etc. Porquê é que, para as mesmas pessoas, uma cena é apropriação cultural? Uhum. E já ficámos todos fodidos? E porquê é que noutra coisa... é pá é nosso, nós ficámos nós lá agora, é nosso. Porquê é que imagina, uma coisa... Porquê é que, em duas cenas que para mim é apropriação cultural, há tanta diferença de, de pensamento? Okay. Uh, estamos a entrar aqui num rabbit hole Pá, não, não, acho que... Isto, isto é o buraco do... Agora podemos ir ao País das Maravilhas Nem uma coisa nem outra, quanto a mim, são apropriação cultural ah, São mais graves hum, do que a apropriação cultural Mas é apropriação cultural, O problema Francisco. da apropriação cultural É que, é que na minha, na, No meu ponto de vista Também parte um bocado do, da, da academia, mas O problema da apropriação cultural é que se expandiu e ganhou mais significado do que devia tornou-se mais abrangente isto, tanto uma coisa como outra são eticamente mais reprováveis do que a apropriação cultural Não, mas isto é a apropriação cultural sim, mas a apropriação cultural pode ser feita por ignorância percebes? é uma falta de escolha isto é um aproveitamento, o aproveitamento da Tory Birds.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 Sim, sei, é um, mas... é expolio, não é apropriação. Quer dizer, é apropriação num sentido do termo apropriação, mas não é apropriação cultural, porque é espoliar de recursos, no caso também culturais, mas no colonialismo, a expropriação era de outro modo. Não... Era roubar. Era explorar, explorar todos os recursos. A, a questão é... Uh, é obviamente que à luz de, de agora era, é roubar, mas as lógicas na altura eram Sim, sim, mas, mas eu estou a falar agora. Estou a falar no, no mindset que existe sim, agora. Sim, no mindset que, que é, existe agora é evidente. Tu sabes que nós chegámos ali... Papapão, foi pinar à toa, escravos, sim. estás a ver? E olha, olha, eu gosto disso, que... é uma roda? Vem, não, vem sim, comigo vem para casa para o que se foda. Um... Pá, e mostrar pessoas em circos é isso Sim, mas, mas é isso que eu acho que é. Juro-te juro mesmo, não estou me -se a ser irónico, acho hum. isto fascinante. Como é que tu olhas para uma coisa e dizes isto aqui é para a história. Aconteceu, isto agora é nosso. E olhas para uma camisola, que é só uma peça de camisola, e ficas mas são os tempos que são diferentes. Sim, Mano, mas, mas tu já dizer, tens imagina, consciência pessoas, de. Pessoas com uma identidade mais. Um, patriótica? Exato. É isso? Sim, ok. Sim, sim, pronto, okay sim. Que se, fosse, que se fossem pessoas. Ok. Yeah. Era, Eu era não queria isso, entrar muito por aí, mas, mas é isso que está a dizer yeah, sim, sim, Que sim. sentem um fulgor patriótico que os leva a criticar quem sim, se apropria, apropria daquilo da que é, nosso, maneira, é da pólvora do Varzim e criticam. E, e são muito a favor peça da do que nós na há 500 era, anos. É que se calhar não é? o povo, o povo em que estou Mas aí só... também podes ir por outro, por outro prisma que nem é tão politizado, que é o do, o do contexto sociocultural completamente diferente, é? é completamente distinto. E, a verdade, não, não e a é verdade. E a questão é, hoje em dia também é burrice. Como é que tu vais roiar? É. Imagina, eu não fazia ideia de quem é que era esta Tory. Mas... Eu acho que é uma marca. Acho que é, é, é, acho que é a estilista. Mas é uma pessoa, mas sim, sim é uma não, pessoa. Nos, mas claro, campo, há muita gente a trabalhar Joana Vasconcelos mas, é uma marca. Sim, claro, mas eu falaria da Joana Vasconcelos e não da ou equipa. Sei, mas eu não fazia é ideia. É eu... Sim, sim, mas tem Mas equipas. eu nunca vou. Tipo, eu não fazia equipa. ideia de quem seria esta pessoa. Não me dizia nada. Mas para modo. cobrar 675 dólares por uma peça de roupa, imagino que tenha algum renome. Como é que uma empresa com, esse, com essa magnitude, ou pelo menos esse price point. Como é que é uh, impreparada o suficiente para fazer uma... Obviamente que se a descobrir, estamos em 2021, a internet em todo lado... Eu acho, eu acho que... Olha, porque eu estive a porque, ver... Porque ainda Desculpa. por cima, uh, disse que aquilo era inspirado em designers mexicanos. mexicanos yeah. disse... Não, porque eu estive a ver, eu tive a ver uh, hoje estive a ver umas merdas sobre, sobre, essa, sobre, essa, sobre essa cadeia... Ok. Não sei o que é que é. The sobre essa empresa. Works. Sim. E acho que, historicamente, já tinha merdas de copiar em cenas de Moldavos, cenas romanos, okay. estás a perceber? Ou seja, é uma coisa que eles fazem. E atenção, e não acho... Olha, como o Schultz disse, e nós já nós gostámos de, de citar o Schultz, que é, it's not cultural um, appropriation, it's cultural appreciation. Yeah. E é isso, que é tipo, se a gaja dissesse assim, ó, oh, yeah, eu inspirei-me... Era Eu fiz este das estes de malha. <risos> olha, este aqui... 5 dólares aos chineses, é um puto chinês, estás a ver? por dia. Sim, sim, sim. sim. Uh, dava props à Paula de Varzinho, dava props aos, aos Tuguinhas, estás a ver? Ninguém se ofendia. Vendia na mesma, às ah, merdas, muito é uma fixe, gaja de Era renome. muito fixe. Mas depois também, também depende da maneira como fazes, uh, como tens que dar esse reconhecimento. Eu não sei exatamente como é que é o fenómeno na Paula de Varzinho, uh, mas há algumas coisas que se tu fores, de que, se tu fores, que, se fores que se fores apreciar, não apropriar, mas se fores apreciar, vais. Vais ter que inclusive incluir essa pessoa no teu trabalho, essa pessoa, ou o que for E, e há problema percebes? nisso, não? Não há, não há, não há, mas imagina, tu, se fossem fazer tapeçaria de Porto Alegre Ok? Sem ter lá, sem contratar ninguém de Porto Alegre, sem dar algo a ganhar financeiramente Que é como as coisas estão hoje em Porto Alegre Sabes uma coisa interessante? Sim. <risos> não vou dizer nomes, quando estou aqui para dar baixinho a ninguém hum. <risos> Mas ontem vi uma pessoa Que é assim meio artista, é artista o gajo, é artista o gajo, vive... Pronto, tá. Já é gajo. Está na altura de me despir. O gajo vive, vive no meio artístico a criticar num, num post uh, esta cena de copiar outras pessoas. Ok. Pessoas ou culturas? Não, pessoas. O que coisa é, é copiar? Ele, ele, falou, ele falou no sentido de copiar. Sim, sim, sim copiar sim. o trabalho de outras pessoas. E eu já vi muitas... Algumas coisas que essa pessoa faz, já vi na net. Insights. Está Estás bonito. a dizer que a própria pessoa copia. Ou Seja. O que é que é copiar? Vamos, vamos fazer. Não, isto é, é verdade. O que é que é copiar? Há fronteiras. No, imagina, eu, imagina eu este, nós temos este podcast. Estamos a copiar o Rio Unas. Uhum. Ah, imagina. Que sim, é. Que é Ai, gajos, é um vão ter aqui convidados e o caralho. Temos o um Marquito ali. <risos> Pronto, estão a baitar o Unas. Porque eles sabem que o Unas é tudo. Mas se calhar, imagina, mas já não estamos a baitar o Jalogra. Porque está uhum. lá fora. Ou então, seja, é copiar. O que é que é copiar? É, copiar, é nacional. É a, escala, a escala também. É nacional, sim, sim. mas. Sim. Hã? Se eu copiar o Juan Cornella Ninguém faz tá, as é merdas que como depende, o Juan Cornela. lá está, mas depende, depende Ao nível a que imitas Percebes? A que, a que vais pescar em determinadas características E torná-las como se fossem tuas próprias Sim, mas é isso é, tu, é? Mas tu automaticamente tornas as coisas tuas Mas, óbvio, mas tu tens várias Na verdade a prática é a mesma Mas tu tens várias palavras para designar este universo Copiar Imitar Inspirado Adaptado, sim, é? claro. Meu, claro, eu inspiro-me imenso. Claro, mesmo. quando é que traças a linha? Há coisas que são por demais evidentes, não é? Se as características fundamentais não forem diferentes, mas há outro, há outro nível uh, sinuoso. Mas tu vês tipo, tu vês mal e às vezes pode ser uma homenagem, mas tu... sim, claro. Mas... Às tu... vezes não, muitas eu, eu vezes não. Eu acho mesmo, eu acho, eu acho que tu. Olha, tu agora lanças um álbum, uma música faz um, Lanças Sim. um single, estás a ver? E tens muito de, de nas no teu single uhum. As pessoas podem dizer Este gajo está a tentar baitar o nas okay. Mas calhar tu é, Foste tão bem influenciado por aquela pessoa Que automaticamente Também, também, também a perceber, pessoa. a verdade é isso Percebes? Mano, e depois entrava-me é nisso do, do copiar isso, Mas isso é bem esquisito Isso é uma, é uma o mundo, linha o mundo, muito fina o mundo, Do que é quer copiar ou não Isto, obviamente, já nos distanciamos muito Daquilo que, que é que é o caso do momento da Tory Burch, ainda bem. Mas o mundo inspira-nos, não é? Nós, nós devemos, acho que devemos mesmo, ir buscar a inspiração. Oh pá, e se conhecermos a história, a história, o que for a origem daquilo que vamos buscar, podemos fazer uma referência. Em alguns casos, devemos dar, uma, uh, dar o nosso contributo uh, noutro nível. De credibilização, yeah. pode Sabes ser. Sabes que eu acho isso mesmo engraçado, porque imagina. Tu, não sei se já aconteceu contigo comigo que acontece muitas vezes que é, eu quando estou a fazer uma coisa uhum. eu tento não seguir as pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço claro. que é para eu não... não tipo agora com o podcast eu tento ver menos podcasts que eu que vi antes Sim. de ter um, que é para não apanhar os... Aquelas sim, sim. merdinhas pequenas, estás a ver? Ou sim. alguns tiques que, que eu posso, tipo, a ter apanhado. Por acaso, por acaso, não, não, não te, te revês nisso. Eu, eu vejo muitas vezes nisso. Mas, mas eu percebo. E noutras áreas de criatividade era capaz de fazer. E faço. Mas estava a te dizer, percebes com este discurso porque é que eu trouxe uma camisola do Brasil? Estou uh, a apropriar-me? Estás, estás. Ou estás a agradecer o pato. <risos> e as grandes máquinas um, brasileiras. Pato, um no caso, obviamente que é assim eu podia usar, eu estou a usar a camisola do Brasil porque é a única que eu tenho não é? mas eu tenho simpatia pelo país não, não, nunca, não, não acho que isto possa ser considerado uma ofensa Imagina não é uma camisola de futebol, de qualquer maneira yeah. é? mas, mas, não, mas é tipo símbolo. Braids. se tipo o braids já é diferente, mas aí lá está, ok estás aí, estás a estás aí, se eu tivesse tipo, uma camisola aí... da, da Guiné-Bissau Tipo, uma camisa uma, daquela, daqueles padrões. O tipo, problema é a diferença entre um país e uma cultura. E uma cultura? Vamos lá, vamos lá. Ou várias vamos lá. culturas. Ah, lá, vamos lá, vamos lá. Após esta pausa inesperada, temos que vos pedir que deixem o vosso like e subscrevam. Continuando. Não sei exatamente o ponto em que estávamos. Estava-te a falar do. Eu lembro-me como falei da camisola, do Brasil, lá está, não é a Ah, da cultura. Falaste-me das braids. Certo. Não. Um, não porque aí há uma coisa muito diferente que estás a falar de uma cultura ainda por cima a cultura uh, obviamente muito oprimida e marginalizada ao longo de séculos que é que tem voz percebes hoje em dia isso é bom mas não deixa de ser uma cultura muito vocal que é e que parte muito da uh, não só norte-americana mas acima de tudo não é Há lá um movimento muito forte. Que... E essas coisas ganham outro peso a partir do momento em que existe um pequeno fenómeno de massa. Mas aquilo que. Eu trouxe a camisola do Brasil pá, porque... para fazer esta piada. Porque eu estou tô... aqui a homenagear, na verdade. Mas, mas, mas tu usas um símbolo de uma cultura ou de um país que não é teu? Tenho um chapéu da Coreia do Norte Da, Depois, da Coreia do Sul, desculpa. Sim, sim, sim Da Coreia do Norte, olha, <risos> já vamos ser acusados sempre de se termos queiro Mas eu, eu, vez. eu sou, desculpa. Como é que está? Espero que esse, que esse menino esteja é género eu, eu tenho um chapéu da Coreia do Sul por exemplo, tem a bandeira da Coreia do Sul, ah, mas é a mesma coisa. Tem um não, mas isto é oficial, o futebol é um símbolo brasileiro, Pai, é, mas como, eu é, acho... como muitos Tucas têm o símbolo da Federação Brasileira. Eu Portesa acho que a preparação cultural é quando isto é a minha opinião. Se calhar estou errado, sim. e se, se alguém quiser corrigir, que, que esteja à vontade. A preparação cultural para mim é quando tu pegas uma coisa que não é tua uhum. e denegrites isso quando ou tu pegas... usas em teu proveito. Ou, se sim. calhar usas em teu proveito, ok, sim. Mas quando tu pegas numa coisa que não é tua, tipo, eu adoro, eu adoro chemises, meu. Adoro alguém das camisas. Sim. E eu quando tive, eu, quando fui a, eu quando fui um, a Bruxelas, e um, eu uh, tive naquele bairro africano, Sim, em e por... Exato. Eu fiquei tipo fascinado, meu, com as coisas. E comprei lá uma merda, estás a ver? Um, tanto pela comida, meu, adorei a comida deles, meu, nunca tinha comido aquela comida africana, meu okay. Adorei a comida, adorei a bebida, meu, adorei as merdas de estarem um cabeleireiro, tipo de 5 e 5 metros, de um cabeleireiro, estás a ver? Okay. Um, fiquei fascinado com isso. Comprei uma cena de lá, uh, mas não, não foi uma peça de roupa. Mas Imagina que eu curto bem camisas, comprava uma camisa de lá. Com aqueles imagina, eu, por acaso eu não, eu não percebo muito, pá, eu tenho sou muito naivo a nível de cenas africanas, mas imagina comprar uma, uma camisa com um padrão estás a ver que é bué de Senegal. Sim, sim. Mano, isso, era, isso é apropriação cultural. Isso não, não, sou não, eu que não, cultivo é aquilo, não, mano. mas não, disso, estás a apropriação cultural pode ser feita a partir da ignorância. De pois tu não, de, também, de, de desconheceres também. alguma coisa e portanto não dás o, não dás o, o, o devido crédito e podes desvalorizar. Não é? Se alguém utilizar um símbolo que é muito importante culturalmente para ti e não saibas aí uma ofensa mas o problema da apropriação cultural exceto em casos que são muito mais graves como falámos há pouco da expoliação, do roubo efetivo o problema da apropriação cultural é que é uma questão meramente de sentimento porque não necessita de haver ali ofensa, quando há ofensa ninguém chama apropriação cultural. Que é a apropriação cultural chama a de caralha o uh, cumprimento nazi é verdade é verdade, <risos> não é? somos por aí? Sim, eu... peraí. <risos> é, então, era é, é uma, é uma cena tipo que cá há muita gente. Eu, eu lembro-me. Que... Não sei se foi Nick Crowe. Mas, mas, ou... mas a questão é que os símbolos já foram. Nessa altura, já, das história já teve sido Sim, mas acho diventado. que foi. Não sei se foi a Nick suástica, A suástica também. Não, a suástica, não, é... não é suástica. Eu sei, o estava a falar de cumprimento. Cumprimento em si. Assim, mas a suástica também. Sim, mas é... eu lembrei-me disso porque o Nick Crowe, estamos atrás. Nós estamos já há 5 anos. Viu-se viu meio à rasca porque não numa... Numa cena, num, tipo, num beat que ele tem, ele Sim. fez tipo, um, tipo um cumprimento nazi, né? hum. mas ele estava a falar sobre a cena romana. Ok, percebes? Exatamente. E então o pessoal interpretou aquilo, tiraram aquilo do contexto, interpretaram mal, gajo teve de... desculpa. Eu, eu percebo. Quando o beat é um, da de, de, um, cena romana. Um, não um não? dos cancelamentos mais conhecidos do mundo. Sabes, é um gajo que foi cancelado porque ensinou o cão a fazer essa audiência. Eu vi, samba, eu vi a e... para a namorada. Foi preso. Não foi cancelado, foi preso. Sim, sim, sim. <risos> o que é que estou a dizer? É um cancelamento institucional até da a escala. Estragaste, preso, um a panos... preso, Estragaste um bocado a punchline. Estragaste um bocado a punchline. Fui preso, gajo. Fala um bocado sobre isso. Tu achas disso, meu? Fui preso. Mano, acho terrível. Terrível. Preso por humor. Mas muito melhor do que eu a falar sobre isso. Podem ver o Jonathan Pai. Já te mostrei o Jonathan Pai, mas se calhar não aderiste. Que é um, na verdade, é um comediante. Tem essa personagem que é o Jonathan Pai que é um repórter de notícias. E ele, ele fala muito bem sobre isso, falou já várias vezes. Uh, mas é, obviamente, absurdo quanto a mim. Tu disseste uma cena super interessante da semana passada para mim que foi que tu disseste que. É perigoso quando tu és despedido de, dos correios, por exemplo, Sim. por seres apoiantes. Chega. Uhum. Por uma, não é apoiantes, é. chega, mas por teres uma, uma posição política que, que não agrada à massa, neste caso. Um, e, e é verdade. E quando tu entras agora para a cena de tu és tu és preso por uma Sim. piada. Sim, e não é sequer é a tua posição. É o humor. E o humor tem sempre um, um ponto subversivo. Obviamente que ali pouco havia de subversivo. É um, olha, fazer uma sensação, olha, olha. Mas a subversão aí é incomodar a tua namorada. Pum. Pá, mas... Que, que mas... mas... Ah, uma eu coisa, digo, não. o gajo Eu imagino bem a cara do gajo Não, mas sabes uma coisa Eu só fiz isto para gozar com a... com a cara estou... não. E agora é. tenho, é. tenho é. a é. polícia é. à é. porta Mas olha, eu acho eu acho que isso, isso é ridículo, mas o problema é Como há um pendor político Obviamente, intrínseco à, ao, ao nazismo Essa ideologia nacional-socialismo Em geral, à extrema-direita ou o que for uh. Existem leis para isso. Criaram-se leis que podem não estar assim tão bem desenhadas e hoje em dia a sensibilidade é diferente. Quer dizer alguma coisa relacionada? Eu tenho um exemplo para estar muito interessante. Não tenho, um, tenho um nome muito interessante. Então, de eu, eu, eu inventei agora. Pode ser tipo zero interessante. Vamos uhum. vocês decidirem em casa. Ok. <risos> Voltem é? nos comentários. Não, que é. Desliga-me o salar, por favor. diz Deixa Deixa-me desligar, já digo, que é. Porra, calar me merda, não. <risos> que é. <coughs> Aprendi isto no Harry Potter, meu. Que é... Eles no início não diziam não, não, não diziam o nome do Voldemort. Porque era aquela coisa, né? No final... É, que, ou seja, não diziam por sinal de medo. De sinal tipo não podes dizer isso, porque isto aqui né, okay. fez, é, fez merda a muita gente. Matou okay. muitas pessoas. No final, já diziam. Sim. Eu acho que o humor faz, isso, faz muito isso, que é... Puta, foda-se o, o... Tipo, aquela época de 40... Não, com a cena nazi, sim, sim, né? sim. Foi horrível, meu. Sim. Morreram milhões de pessoas. Mas por que raio é que não podemos gozar com isso, mano? Por que raio é que tu não podes gozar com uma coisa que já passou? Tu, obviamente, que meteres um cão a fazer a saudação nazi, quanto muito, para mim, num ponto de vista humorístico, tipo, é, é gozar com a merda, tá É tipo, uhum. um cão, é meteres tipo um animal. Eu não vejo dessa maneira porque eu não vejo os animais da mesma maneira que tu, sou insensível. Não, não, não é, não não é, é isso. Mas é um cão, não Para mim, porque ali ele é? está ele, ele, ele, ele a gozar com uma coisa, com a namorada. Mais nada Bem, Eu vejo, eu vejo eu isso já numa um questão veículo que é chocante para, para a sociedade em geral Eu vejo isso já numa questão de Tipo É humor fraco Mas é É hipersensibilidade Porra, tu, mano. Tu, Se tu cares num tema de, de algo que não seja para criticar no que, no que é considerado o lado errado Da história da cultura Ou do outro lado para elogiar Tens um problema e o exemplo que eu vou dar, vem é no oposto disso, é tu tocares em algo que é sacralizado na cultura. Que é o waka. Waka, waka é uma dança, é uma dança... Não, waka! Ah, Não, não é chila rugby é Não é do rugby, aquilo é uma dança maori. Desculpa. Isto é a apropriação cultural, não me foda, não é já que era que baca, baca. é. É a, a <risos> não É a colombiana. Mas fez com... Cheira coca, é a cultural? Não, é exportação cultural. cultural. <risos> <risos> o teu bigode é a apropriação cultural? Oh, nossa, o Tuga, mano. Sabe a coisa é mais pois Tuga? o bigode é Tuga. É a tua avó. Mas olha, por acaso estás com um <risos> outfit estás a apropriar a França. Porquê? Parece um artista francês. Parece? Meio falhado. Não é és dos bons artistas franceses. Tô, tô, tô Tens uma camisa a mais para ser, tinhas de estar turtleneck. então és um intelectual. Olha, tira. Tu ah, sabes que eu estou mais para ser falhado para intelectual? <risos> não, não, não. Tira... Olha, tiras o gorro, metes uns óculos, rapas o bigode, tiras a camisa. Estou um o Michel. <risos> <risos> uh, sim, na verdade, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, sim. Ui, ui, ui, ui. ui, isso a cabeça com a idade legal de construção. francês bem, um bocado para mim. Uh, não. Não, <risos> claro. uh, Não, mas olha, diz-me do, do só Ou o Aka, o, o que é uma dança maori. Ainda por cima é de é uma minoria neozelandesa, que até talvez a minoria. Exatamente. Que tem não. Não. aquele power. <risos> Ninguém vai usar o AKA para usar, mas já me foi relatada uma situação num encontro internacional pá, com pessoas de quase todos os países do mundo, que era uma organização mundial de haver pessoas que queriam fazer o ACA. Pá, queriam fazer uma dança inspirada no ACA. Ou seja, nós queremos uh, ganhar motivação para o desafio que temos a seguir, então vamos inspirar-nos no ACA, fazer os mesmos movimentos e pôr a nossa letra. E do outro lado, alguém diz, não, não sei se ias fazer isso, que é apropriação cultural. Não, é, é, é precisamente o oposto. É uma homenagem, não há um aproveitamento. Yeah. Yeah. Mas havia esse problema. Tanto quanto sei das Sabe pessoas que... neozelandesas, e depois há uma coisa importante: tanto quanto sei das pessoas neozelandesas, não havia problema, e não é por serem neozelandesas, embora. Peraí, <risos> desculpa, não, desculpa, já não consigo. Não, já não consigo. Não, desculpa, desculpa, desculpa, Eu estou a olhar para a tua cara e estás a rir tipo Corintes. Desculpa, desculpa, desculpa, diz já. Tu lembras-me agora de uma merda: Diz, diz, diz ah, a Nova Zelândia já já controla Portugal no Raby, já. Yeah, e fizeram, um, no, fizeram o AK. Imagina que era tipo a Nova Zelândia fazer tipo AK e Portugal começava tipo a tocar o malhão melhão e começava <risos> Era lindo <meu. risos> Pá, não. não, Há o grito, mas não. Queres saber uma coisa que lembrei que eu estavas a há um falar? Vídeo engraçado que é? Nova, Nova Zelândia contra Tonga, eles têm o Aka e os Tonganos. Olha como é que se diz? Mas não sei. Uh, tem o Cipital, acho que é assim que se chama. Que é uma dança também. Então estão frente a frente. Olha, quando estavas a falar, lembro me uma merda agora voltando para o cão outra vez, só um... O cão sabia que a faz... aquele gajo ali dava-lhe comida. Por isso é né? que o gajo fez a suástica, não é? Sim, lá... sim, Quero que aconteça com a na Alemanha Nazi. Aquele é gajo dá lá... muito <risos> melhor. Sim, para muita gente era, olha, estás a ver? Final, eu quando estou a beber, mano, eu fico mais, um um o meu boy woke. me peste terceiro o olho. <risos> não, desculpa, desculpa. A conversa divergiu um bocadinho. Vão notar um corte abrupto. Porque nós estivemos uh, inadvertidamente a gravar clipes para o Patreon Primavera 2023, estamos aí Vamos então interromper o tema, ou terminar o tema da apropriação cultural, já deu o que tinha a dar já deu de fruto É verdade um... sim senhor e... <risos> Vamos Mas não fazer... pode ser papéis, não é Tuga? já isso que já deu muita banada da bandeira. Este gajo tem que mandar uma piada tem que mandar, por favor eu, não, não, não, não, não, eu estava eu a tentar mesmo que te mandasses Já está Para eu vou mandar, vou já falar tá. ah, eu nunca te falho, nestas <risos> coisas eu nunca te falho Sim, tá. sim, sim, por acaso, olha, és um winzagi um, um Da situação, <risos> bem o suébiosco Eu conheci um, não, eu conheci um gajo que chamava de o chefe Foi por isso que eu disse isto Voltamos ao Patreon. <risos> não, não, eu já menti. Eu, sempre menti, eu já sempre menti. Mas é interessante ver como é que esse, esse traço de personalidade me leva a meter-me em situações horríveis. Também de safa de outras. Sim, mas, mas, mas sim, também me safra, do, safra, safra de outras. assim mas eu podia só usar isso para me safar de merdas e não me pôr nelas. já tá, não tens, podes não ter essa noção. Não podes, podes não ser presciente a esse ponto. Pá, não sei, é. eu acho que é mesmo aquela cena de ser macho. Finalizada esta Vamos conversa, quanto tempo é que temos? Só por acaso? 7 horas, 2 <risos> horas e 44. Okay. Vou agora dirigir-me às pessoas que nos estão a ouvir. Um corte abrupto, patrocina o <risos> que nós as, as, as pessoas de vocês Que forem uh, Patronos e patronas daqui a uns tempos Vão notar Que nós tivemos uma hora e meia A conversar entretanto Para passar para o próximo segmento Em que vamos fazer o que era suposto Fazermos desde o início Há duas horas, uma hora e meia atrás Só tenho a dizer uma coisa, desculpa, desculpa não É que são quatro e meia da manhã <risos> Estou com, eu estou com uns olhos que nem aguente pá, temos o nosso Discord que vai passar na na bio e também aqui, vai estar aqui, aqui no meio já posso fazer aquela merda de YouTube? está aqui no Sim. meio Aqui no meio um, pá, e quem quiser entrar no nosso Discord pode entrar e pronto, uhum. Francisco continua, desculpa nós é vamos a responder parte. a perguntas no Discord que era um bocado essa ideia, falámos muito da apropriação cultural uh, esgotámos o tema até creio eu, já não me lembro bem foi há muito tempo atrás Começamos e, às nove e meia a falar e disso agora São uns, Entretanto tivemos a fazer basicamente Clips para Patreon Que ninguém pode ver a não ser que nos enche os bolsos Daqui a muito tempo E, um, e vamos falar das perguntas Vou, vou colocar-te a pergunta talvez mais interessante Que foi Tu tens algum skill Tens alguma habilidade Alguma competência Que achas que que deva ser ensinada na escola, e não é. Que seja geral, ou seja, tu tens uma habilidade que a maior parte das pessoas devia ter mas que não tem. Que Quem não fez é essa pergunta? Foi o Pedrito. Ainda o Pedrito. Um abraço. Pedrito é um, de é um... Portugal. <risos> tem tenho, tenho, tenho uma... Eu não sei se na escola deve, deve ser ensinado, mas acho que me ajuda como pessoa. Que é o meu lado camaleónico. Cadê okay. isso? Não, não, eu que só atrás, querias utilizar esta palavra. Sim. Sim, mas ser é camaleónico também é verdade, vem muito é do é encontro de ser, de ser uma pessoa que mente Sim, Eu, ele eu, eu só consigo falar... Fazer cruzar esta Não, palavra eu no podcast consigo, de Eu consigo falar com o um maior Grunho de todos e o maior Beto de todos Verdade, acho que tens dificuldades hum? Com o Beto principalmente E até dificuldades com o Beto? Às vezes Não é ias, às vezes Pá, ah, uma... podia Fala haver, bem. mas eu acho que tem essa, essa, sim, essa, sim, sim, essa, sim. essa vantagem de tens. que eu falo contigo e falo com... Consegues perfeitamente, claro. E, e eu ti só uma coisa. E achas que isso devia ser lecionado na escola? Eu acho que ele estava a procura Ele falou de... Bah, não Ele deu alguns exemplos, não, não sei quais, mas literacia financeira foi um deles. Ó é vai à tua vida. Okay. <risos> não, não, não, não, tu não tens isso, mas tens alguma coisa. Ah, ele falou de tocar um instrumento, por exemplo. E eu toco. Flop. Pois. Pois. <risos> de mal, de Olha, eu tenho uma coisa que me é um bocadinho nata, mas também por causa da, da minha mãe, e não só uh, que a minha mãe é advogada, que é saber ler uh, legislação. É perceberes que quando tens uma peça legislativa à tua frente tens um argumento e que tens que perceber e que há uma determinada organização e não sei o que é. Acho que é hiper útil que a, minha, que a maior parte das pessoas tem esse problema. Até, porque isso depois se transpõe para ler contactos e acho que era literacia financeira que foi um exemplo que o Pedrito deu também acho que era fundamental essas duas coisas eram tinham que ser obrigatórias nas, forma nas formações cívicas da vida sem dúvida ok, é. okay. mas assim, só pensar agora se te, se te reconheço alguma habilidade assim para aprenderes na escola não tenho nenhuma só. é que pudesse ser ah, lecionada tu, tu tens muito o chamado soft skill sim sim um capaz é carismático comunicador bem disposto giro sabes uh, isso aí é sempre relativo não é não mas imagina ser giro tu se fosse tu se fosse uma entrevista num banco vestido como normalmente é tu não sabes vestir tipo, para uma entrevista de trabalho num banco Bessa hum. eu se, se me tiver que vestir para ir a uma entrevista era uma não tenho tipo a puta de um smoke in o Sr. Fernando? E eu? <risos> Sim, ah, é? smoking para uma entrevista é óbvio que estás inadequado Não yeah, não tenho te, não te competências para isso não é, we... não te, tipo, Só estou te a dizer, tens soft skills não é ser, ser giro tipo, achas que tens pinta, não é por, não é por não isso é ser giro. Pronto é possível a autoconfiança não Mas pronto, isso. tenho soft skills Não Não são lecionáveis propriamente Podia ser professor de estudo no meio então <risos> Que filosofia do décimo ano, é isso? Que estás a dizer, não é? Não, não é nada disso. que <risos> queres mais uma pergunta? Sim. Assim, tratou... Olha, mas tenho um grande skill para a vida. Hum. Que é saber enrolar com a mortalha molhada. <risos> puta puta <do> um skill, mano. Estás <risos> a fazer merdas para dar na escola. Sim, Pronto. eu e vou lá com a montanha. O <risos> Bertalha é um skill, bro. <risos> é verdade um ou <skill>, é um <risos> mentira? Um isso é verdade. Isso é. ajuda os. É. Mano, foda-se na escola. Pouco, mas muito não porque dinheiro. É. Eu nem estou falando de tipo de charuto, estou falando de cigarro. Sim. Porque os putos não têm dinheiro, porque os pais não têm dinheiro. Então vou comprar o okay, quê? Amberleaf. Sim, mas é uma isso acho que é importante para o desenvolvimento humano. Isso porque vai àquela parte do convívio. Estás a com as pessoas. Ok, para dar, para desenvolver soft skill, é uma via. Pronto, Pronto. ok, juro. Temos que esquecer. Obrigado. Ah, é isso para, isso. para mim teria sido absolutamente inútil, não é? Não pôr é. um cigarro na vida. É verdade, sim, senhor. Mas sabes é que sim. eu aprendi muitos skills é e interpolias com pessoas que não gostava. Sim. E o que é que lhe safava enrolar um cigarro? Pai, pronto. Enrolar as pessoas. <risos> Mas pronto, passa à segunda. Mas eu gosto. Tens mais competências sim. que eu, tipo, a verdade tra é essa. Ah, tens mais competências que eu, a verdade é essa. Nesse sentido. o uh, um... Tratamento com hipnose. O que é que tem? Tens, tens opinião sobre isso? tem Então. Sabes que eu tive uma relação há tempos atrás que eu acho que começou por causa disso. Isto é novidade. Yeah. Então. É. Então. Foi, pelo cote da <risos> E fiquei. <risos> e <Eu> fiquei. Durante <risos> <risos> meio ano fiquei lá. Isto é novidade. É? Yeah. Isso é novidade para mim Mano, eu dou-vos -te, dou dou Estou aqui neste podcast Estás a tocar a a repetidos que... é. não, não, eu acho que hipnose, pá, não sei não tenho, não sei. Pá, pronto, tá, também não tenho Mas acho que seria uma experiência engraçada Tu seres hipnotizada Adormeceres ou, Pelo menos para a, para a tua mundo e vivência E depois acordares para uma pessoa diferente, resolver os problemas Teres conversas das quais não te lembras minimamente Pensamentos, um sonho, não é? Acordar mas sabes que eu já estou eu, eu para deixar de fumar Ando a fumar cada vez menos Ok eu, vi, eu, vi um tra... eu, eu, eu vi, já vi um tratamento de pessoas que foram hipnotizadas para deixarem de fumar e Deixa deixarem de fumar. Pois há, há todo o todo tipo de. E eu pensei para mim que ainda bem. Nada. Aplicações <risos> das... <risos> Mas tipo, mas pode ter acontecido, atenção! <risos> de duas em dez, provavelmente funcionou! <risos> mas se mas... <risos> calhar eu sou a terceira, Ai, fodeu comigo! Não, não sei, mano, eu sou muito, sabes, eu tenho... eu sou muito cético, meu. Eu só vendo. Eu sou aquela pessoa, a que Sim, aqui, uma merda assim, quem é que quer ver o público? Eu, eu quero. <risos> só para ver se acontece mesmo. Tá <risos> Sim, eu também sou não, cético eu, a esse eu ponto, vou. mas há, há, existem momentos e contextos em que isso poderá acontecer e, não, e eu não me oponho muito. Eu não sei, não sei. bota tá. mais uma mais, mais perguntas. Mais uma pergunta. Hum, há uma pergunta a qual não vamos responder neste momento, imagino que não queiras, que é sobre... A legalização ou a institucionalização da prostituição. Ah, isso então, não falamos num podcast. Não, é. isso precisa de, um, de ser um tema. Nós, na verdade, já o debatemos de um teste que fizemos, para há, há largos testes, meses atrás. Merda, merda, mas nós testamos ainda. <risos> <risos> Sim, pronto, mas, mas por acaso debatemos esse tema a fundo. E a última pergunta, porque a maior parte delas foram centradas na apropriação cultural, embora o próprio Pedrito tenha colocado essa pergunta de uma maneira diferente foi o que é que achas ou podiam falar das marcas que, que se apropriam de designs dos pequenos ou seja é, é partiu claramente deste, close, partiu partiu precisamente da, do episódio desta semana da Tory Burch mas leu de outra maneira em vez de falar da apropriação cultural que a maior parte das pessoas mencionou esse tópico falou falou a com os mais pequenos basicamente yeah. falou de, falou de, porque não deixa de ser uma relação de, de poder de, de uma entidade é, claro. é, sobre a outra, é, é. mas ele isso mais na ótica, ou na pergunta dele, ele isso mais na ótica capitalista. Se quiseres, e na ótica cultural é outro. Foi engraçado, Pronto, mas um à parte. Outra pergunta que fizeram, e, e, respondemos, não, mas, mas não, queres responder? Não, mas... A isto? Já falámos imenso disso. Sim, falámos, falámos. Queres responder isso em particular? estava só pensando que, é que podia tipo, te -se, se quiseres falar, fala. Hum, pá, não sou, pá, sabes que. Estas cenas de copiar o caralho é, é, é muito próximo de mim. É, Sim. é uma coisa que Por eu. Que eu sei que que já falámos. Que, que eu tenho muita. Pois, se calhar. Mas é uma desculpa. coisa que eu tenho muita. Copiar, imitar e inspirar. Vamos um... <risos> tu... aos Não. Mas pronto, ao Pedro está no início, desculpa, irmão. Eu não posso. Eu queria, mas não posso. Fotos, fotos, fotos. Para não é, diz, é, que... é, diz, eu... diz algo que eu não tenha de cortar em pós-produção. Bora. Pá, o que eu acho é que. Nem é tanto os, mais, os, ma os, os maiores copiarem os pequenos. É uma questão de fronteira. Já tinha-me dito e volto a dizer, é uma questão de fronteira. Porque eu conheço, eu nem vou, não estou aqui a estar disso, eu não vou estar aqui nunca a falar mal de colegas meus. Mas eu já vi muitas coisas que se faz lá fora, que estão a recriar cá dentro, e é na boa. Mas um gajo cá dentro, um gajo de FAF, se quiser, um, se pegar numa ideia de um gajo de Lisboa é copiar, mas o gajo de Lisboa pegar numa ideia de um gajo de... Da Irlanda já pode Pronto, repetiu aquilo que yeah. disse no início é isso Afinal, é não preciso falarmos isto <risos> <risos> não quando Isso assim parece estar mais a... Mas não está, e está a, a picar só o um microfone negócio, isto... Bem, pronto é uh, Pediram-nos também uh, Para falarmos um bocadinho mais E falámos uh, um bocadinho Mas do cancel culture e do moralismo Da performatividade moral, já falámos um pouco sobre isso Convém, ainda falarmos mais porque há sempre mais a dizer Neste momento já não. Isso é um assunto também que merece... É um não-assunto um neste momento. É, sim. E merece palco próprio. Uh, outra... Pronto. E a última pergunta que fizeram... Foi também o Poderito. O Poderito fez várias. Uh, que foi... Nada a ver sobre a poluição sonora dos vizinhos que estão, que estão a fazer obras em casa. é Isso é horrível, meu. É horrível. Bro, bro, eu Pá, tenho... estar aqui mais duas horas. Começa tu, começa tu. <risos> pronto. <risos> é assim. <risos> eu estou com a porcaria de uma casa mesmo. Que faz... É, aquilo que fica a 10 metros do meu quarto, da janela do meu quarto, Sim. todos os dias, ao fim de semana inclusive, não podem por tá é ao... Mas, não, ao já, não, podem, mas, é mas já me acordaram. Bro. já me acordaram, Já me acordaram. Já tiveram p... o, cri, o, o o criam, criam já já tiveram, assim. acordaram-me agora que. Yeah. É é, é, eu, tenho... eu E tu Eu é, tenho uma moradia e vi exato eu, <risos> <risos> <risos> <risos> no Chico Nenhum chicco é outra coisa. Outros <risos> outros, né? Outros níveis, não é? <risos> Eu tenho um problema muito grande que é para quem não conhece a minha, a, tipo, a minha rua, uh, é tipo uma rua secundária. Ou seja, é só não pra... é aquilo, não é secundário, aquilo é um trouxe de outra rua. <risos> Sim, basicamente aquilo é, é só para moradores, e, e na minha zona, uh, a maior parte das casas uh, não estão habitadas, quer dizer, estão habitadas, mas as pessoas, são, ou seja, estão na França né, a viver e têm cá a casa para passar o verão. Só que puta que para a minha sorte ao meu lado está mesmo uma casa de pessoas que, não hab que habitam. E não é os gajos já são reformados, o casal, a, a filha deles já é mãe, não está cá, está tá, tá nos caracos, tipo está para em Espanha, o caraca, a trabalhar. E eles, das duas, uma, ou têm tipo uma cave cheia de mulheres agarradas, meninas, estás a agarradas, porque é só obras todos os meses, ou então não, não sabem fazer o dinheiro. Por isso, ou me dão um dinheiro a mim que eu sei o que fazer, ou então é chamar a polícia, meu. Porque aquela merda, todos os meses, há um fim de semana, em todo... Todos os meses é certo, há um fim de semana que há obras naquela casa. Burberquins. Mano, é impossível, é impossível. E eu concordo com essa. O problema é acordar. Depois, Não, de... depois de me acordar. O ó, mal está feito. Não, para <risos> mim, eu tenho, por acaso, estava há vários meses o prédio inteiro ao lado da minha casa. É. Em obras. E assim, e quando a minha casa esteve em obras, aquelas pessoas também, as pessoas que lá habitavam lá também iam ter sofrido. Portanto, quer dizer, eu não, não sei se o problema é acordar exatamente, e acontece às vezes. Estou a trabalhar por Zoom e estás a ouvir a para outras vezes. Isso zoom, eu não pronto. tenho esse problema. É por aí, mas... mas o Opa. assim ah, ah. é óbvio que é desagradável. Mas as pessoas têm prazos para cumprir, querem ter a casa rapidamente pronta. tem obras e não sei o que, podem começar às 8 da manhã. Às 8 da manhã começam. Apá, e muita coisa que se faz nas obras envolve eu não acredito que a maior parte das pessoas que trabalha esteja muito preocupada com, com o sonho dos vizinhos é verdade é? mas eu, eu aí compreendo e concordo hum. se há as, as oito potes que se foda Sim. estás a Acho pagar às é um, nove e meia às quatro. que nove e meia? nove e meia estou no meu terceiro sonho das duas da duas tarde duas duas. <risos> e as pessoas que fazem. <risos> tudo na noite não, e que é isso. Ah. o que me irrita para caralho Sim, essas, nem são essas pessoas que fazem porque bar... isso é humano é vida Sim. o que me irrita para caralho que eu aí já me passei dos cornos com os meus vizinhos uhum. e às vezes eu, eu, eu, eu até sou uma pessoa muito bem educada é cães uhum. sou uma pessoa educada é uhum. sou o quê? é ah. se eu disse é cães é cães o que é... te enerva mais é cães ah, vou-te dizer também. o que é que me irrita é 3 da manhã e está a puta de um cão a ladrar então cá e o cabro... Tipo, o oh, mano, os cães ladram para caralho. Tá? Pois ladram. Então, é. e, na e pronto, tipo, na minha rua é moradias, os cães tipo, andam cá fora, né? Certo. E é puta de um pastor alemão, um labrador a ladrar, estás a ver? O é, meu um vizinho de, de, de, a 30 metros da minha casa, que ouve na rua toda, 4, 5 da manhã, e não há ninguém que abra a persiana e o mando calar. <risos> Isso aí é que me ultrapassa completamente. É tipo, está o teu cão a ladrar, a acordar a puta da rua toda, e tu não tens a puta da cor. os vizinhos também, a mano, eu digo uma coisa, e ele às vezes está comigo a falar. Sufox, que é o meu cão, que é, que é um cão até bastante grande e ladra muito alto. é <risos> um lobo. Se ladra. Sufox ladra uma Mano, vez. E eu estou a abrir a apreciar e eu mando ao calor. Exceto se estás numa reunião connosco. Mano, mas, mas, mas isso é, sim, é cedo, sim, sim, sim, sim, tipo, sim. eu estou a falar tipo. Eu sei, da, sei, da, eu da sei, noite e não é, é cedo, mas tipo eu estou a falar tipo três da manhã, duas claro, da manhã. Claro. E há pessoas que estão-se a cagar para isso, meu. E depois, sabes o que, que acontece. Não, porque sabes o que acontece? É eu um dia desses perder completamente a noção. É eu um dia não dormir uma noite, duas, três começa a perder a noção da realidade e mata um cão deles E depois como é que é? Aparece Zira, aparece em Zira Aparece a, a, a, a esquerda.org Aparece isto e aquilo E eu sou cancelado por matei um cão Porque o cabrão do vizinho não manda-o calar, manda calar mano. Agora imagina isso num apartamento The Flagrant imagina isso. isso num apartamento o que é que já é fez é matava matava pessoas eu mato eu sou o tolo o cão a chorar a noite toda Ele é o tolo que é, é, é que... o <risos> é melhor um personagem <risos> que, que, é que, que eu estou a fascinar ok Aaron Hernandez quer saber uma cena incrível que ainda me irrita mais um bocadinho só porque a pessoa em si é um é tipo é um ser consciente e os cães não são é o cabrão do meu vizinho da frente que trabalha tipo o turno dele deve ser tipo das 7 da tarde então, so, é, tipo, ele é cedo trabalho à uma e meia e chega a casa às duas. E okay. o gajo já anda sempre de moto. Esteja a chover, esteja. É moto. E o gajo. E, e, e por, É por isso que eu não odeio um tipo de pessoas todas. ditadas. Esta pessoa é como eu e o ódio tanto. Pode ir, estás a ver? Odeio. Uhum. Não consigo tipo, perceber. Esta, esta cena do ódio e de ah, eu não gosto daquele. Não, eu não gosto de Ok. O gajo chega às duas e meia à casa. Está toda a gente a dormir. E o gajo chega de moto. E para mostrar que tem o caralho maior da, da rua toda, há um oh, em casa. a gente. Tá? E depois o que é que acontece? <risos> dos cães é tipo um dominó yeah. e depois a gente fica também acordado e o que é que acontece se eu despedir de a seguir estás a perceber? isso aqui fica-me um para caralho ah. este tipo de pessoas um dia deste eu vou matá-lo meu está certo? Ah. olha é um bom rant para terminarmos isto Filho esta pergunta correu bem melhor do que eu estava à espera quando tu disseste esta pergunta eu sabia que ia correr bem porque eu sei o ódio dele por isto sou na cara do Castro e, mano, eu juro, -te, eu tenho um eixo para esse tipo de pessoa. Meu, que está a chegar a casa com aquela cava. Acaba... E nem é para mais uma cava assim de <risos> pobre, estás a ver? É uma, é uma 300 que é. <risos> e depois está a todo do cão ao lado, oh, oh, oh, oh. E depois está uau oh, oh, oh. é, que vai é está a rua toda a ladrar, <risos> mano. E depois estou a acordar, meu. E depois estou a um tipo. Filha da grande puta. <risos> <risos>